Sejam bem-vindos aqui no canal, no vídeo de hoje eu estar dando uma dica pra vocês, como vocês podem estar eliminando a caspa no couro cabeludo, meninas. É, eu vou estar fazendo uma misturinha de meu cabelo hoje, ele acordou com bastante caspa, eu acho que eu usei muito creme essa semana perto do meu couro cabeludo e me proporcionou uma caspa muito alta, olha pra vocês verem aqui, não sei se vocês podem ver, ele tá com bastante caspa, então eu vou fazer a misturinha hoje pra tratar essa caspa no couro cabeludo e resolvi estar fazendo um vídeo aqui pra vocês, assim eu posso estar ajudando outra as pessoas aí que tá com o mesmo problema, ok? É, e lembrando que a caspa, ela prejudica muito o crescimento do cabelo, meninas. os poros, capilares e prejudica o crescimento, e além de proporcionar ressecamento horrível no cabelo. Então, a gente não quer isso. Então, a dica de hoje vai ajudar você, caso tá passando pela seborreia capilar ou muita caspa aí no cabelo e você queira tratar, a dica de hoje vai ajudar você muito. E se você é nova aqui, não se esqueça, hein? Se inscreva no canal, deixe seu like aí, assim eu posso saber se vocês estão gostando aqui do conteúdo aqui do canal. Então vamos lá para a nossa dica. Para começar, meninas, vamos estar tá adicionando 3 colheres de açúcar. A açúcar que eu estou usando é essa grossa aí, porque eu só tenho essa, mas eu indico você estar tá usando açúcar mais fininha, aquela branca, que é bem melhor para a hora de esfoliar o couro cabeludo e para estar tá limpando as cutículas do cabelo. A segunda coisa que não pode faltar nunca é o óleo de coco, né, menina? Pra toda cacheada, então. Aqui vamos estar adicionando três colheres de óleo de coco. O óleo de coco que eu tô usando é o Extra Vision. É um óleo de coco tá assim meio durinho, por pelo, pelo frio aqui que tá demais. Mas eu vou adicionar três colheres e depois eu vou colocar um pouquinho no micro-ondas pra poder desfazer, né, o óleo de coco pra ele poder ficar mais líquido. Mas você vai estar usando três colheres, viu? Aí já tá aí, ó. Já tirei tudinho, ele tá bem líquido. Agora é só pra... Aplicar no couro cabeludo Na hora da aplicação, meninas, é muito importante Você poder estar tá lavando o cabelo Passando pelo menos um shampoo Para abrir as cutículas do cabelo Para que o produto que a gente está usando aqui Entre melhor no cabelo E dar todo o benefício que o cabelo precisa Você vai adicionar o óleo de coco e açúcar Bem no couro cabeludo, aplicando devagar E fazendo massagens no cabelo é, Eu vou aplicar por Aí eu tô aplicando em todo um cabelo. Tipo, estou jogando tudo, mas você pode estar tá aplicando em parte se assim for melhor pra você na hora da aplicação. É, não tenha medo de aplicar no couro cabeludo, e se caso você tem cabelo oleoso, não se preocupe que depois a gente vai estar tá lavando o cabelo é, direitinho e retirando todo esse óleo. Mas é muito importante você estar tá, é, tipo, sopando mesmo o cabelo com o óleo de cor, que é açúcar mesmo, pra você poder ter um, uma esfoliação no couro cabeludo bem melhor, entendeu? E essa esfoliação com óleo de coco, meninas, vai ajudar, além de retirar toda a caspa, né, curar a seborreia, ela vai ajudar também a crescer o cabelo, hidrata muito o cabelo e também retira o frizz do cabelo, se caso você tá com o cabelo com frizz danificado, essa mistura vai além de estar tá retirando a caspa, tá também te ajudando a tirar o frizz e a crescer o cabelo saudável. Aqui, meninas, eu vou deixar como uns 45 minutos né, descansando o óleo de coco no couro cabeludo Depois eu vou vir lavando o couro cabeludo, né? É, eu fiz o pré-shampoo, né? Passei um shampoozinho só para lavar um pouco o couro cabeludo né, E abrir o, as costículas do cabelo e é para aplicar o, o óleo de coco Você pode estar tá aplicando a, a sacolinha, né? Se você quer Deixando na sacolinha, eu vou pegar a minha e colocar a touquinha e deixa aí descansando como 45 minutos Depois você vem e um pouco mais o couro cabeludo Depois você lava com shampoo Depois eu vou voltar aqui mostrando para vocês Como foi o resultado E mostrando como tá o couro cabeludo Depois dessa mistura, ok? Já volto Então meninas, voltei aqui Pra mostrar como ficou meu cabelo Depois da nossa nutrição, né? Com óleo de coco e com açúcar é, Eu lavei com três shampoozinhos, né, para retirar bem no couro cabeludo, limpar bem o nosso couro cabeludo. É, antes de eu aplicar o produto, eu lavei com shampoo, por quê? para abrir a cutícula do cabelo, para que o cabelo absorva todos os nutrientes e benefícios do açúcar e do óleo de coco. Então, se caso você tenha cabelo oleoso, ah, eu não quero passar, vou passar ele sujo. Eu indico você estar tá passando da forma que eu fiz, lavo pelo menos com shampoo, com pré-shampoo, é, para poder abrir as cutículas e depois se você for tirar o produto, você lava com três shampoo como eu fiz e não vai ficar nenhuma oleosidade no couro cabeludo e nem nos fios. É, eu tirei e ficou super brilhoso, olha pra vocês verem, super hidratado, definição linda... E, e aqui, ó, tirou toda o, o, a caspa, o cabelo bem limpinho, o couro cabeludo. Vale a pena você estar fazendo aí duas, duas vezes na semana ou uma vez na semana. Se você puder fazer duas vezes na semana é ótimo, mas se não pode, tempo corrido, faz só uma, vai ajudar assim mesmo. Espero que vocês tenham gostado aqui do, do vídeo de hoje. É, vejo vocês no próximo vídeo. E não se esqueça, menina, deixa o like aí é, e comente aí no vídeo o que vocês acharam da nossa nutrição de hoje. Porque isso é muito importante, né? Pra mim saber se vocês estão gostando do conteúdo aqui pra que eu possa postar outros conteúdos como esse, ok? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!